Pai, meu me meu irmão. Oi! Se mexe ainda, meu, Deus, meu Deus. Hoje estamos aqui com o meu pai. Oi! Oi! Baguei. Oi! Tá, tá. Oi! Isso. E três câmeras vai ser gravação, hein? Corta. Vai ter três câmeras. Qual é essa parte de você falar? Tá o quê? Meu, não precisa falar. Tá bom, então vai. O pessoal a gente vai fazer parte daqui. Dá pronto. Ó, derrubar um monte de gente aqui. Olha minha irmã. Gente. Tá dançando um esse aqui. Olha eu derrubando um monte de gente aqui, ó. Na água Derrubei um monte, ó Viu? Ai, que bonitinha A autoridade A autoridade Vai cair aí mesmo? A autoridade Vai? Vamos! Autoridade! Só tem coisa ruim aí, Autoridade! Tá bom, Júlio! Autoridade! Tô falando. Nossa, tô falando a musiquinha da autoridade. Tá, bom, autoridade! tá caindo um monte de cara aí, ó, autoridade! Os café é. é essa? Fala a mesma coisa? É a agência, pai! Autoridade! Vamos cair a agência! A agência tá cercada, né? É a autoridade agora, pô, não é agência! É, respeita a autoridade. Ah, já também para, era o. Nossa, que cara cair lascado Quem tá lá na cidade? Opa, dele? já achei uma tática azul. E eu achei uma pistolinha. Não tem uma caixa, não tem uma R. Tem é a pistola. Mais pistola por você, Pai. Eu não quero isso não. <risos> Eu tô levando aqui de médio, peraí. Pula pular aqui que eu vou pegar uma. O cara é disfarçado, já que eu vi, tá? Tá do lado do brote. Eu tenho... Eu tenho um shieldinho pra todo mundo. Ah, peguei uma 12 agora, hein? Qual 12? A verde. Quer ela pra você? Quero. Mas vai é. se mata, hein? Tem um. Isso não é uma doze É não, é o okay. quê? É uma sniper. Não toma não, pai, toma não! Quem pai não tá comigo, eu tô sem nada. Cadê você? Leva -o pro Daniel, pai, Peguei vem garder. Matei. Peraí, que esse cara aqui foi? Vai, bora, bora, bora, bora, mata esse cara. Tem, dar, tem mini aí, meu? Senão eu vou usar o legal. aqui Tem shield? Tem shield, pai? Tem Dropa. Você tem doze? É, mas você tá tretando. Eu avisei na cara aqui um tá super miado Pai, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aí, pai fica aí. Pai, quebra o teto, quebra o teto Quebra o teto vai, vai. Ah, não dá Pai, ah, então, calma Tá assado. chegou aí, chegou aí. Mata esse cara, pai. Mata, pai, é só ele. Pula já, já, ah, pula, já pula, já pula, já pula. Vai cair tá onde? Marca aí. Tá marcado. Daniel, você tem que marcar antes de falar pula. Eu marquei! Se não, a pessoa pule e ela vai falar merda! É, não Tá bom, Julia! Nossa! Marcou depois de mim, meu Deus! Muito... É a hora não, só falei pula e eu pulei! Pulei! Depois, eu posso abrir o um mapa agora na caia, perdendo tempo? Cuidado com o tubarão, hein! O tubarão é meu amigo. Ah, tá. Eu não sabia que a era porquê era esse pegar Pegaram comigo. Eita tá 12 bonita da pega. Ele está na Ô Daniel! Oi. Toma 12 aqui pra no tá que peguei. Não, Toma já. 12 já. Vou ter que matar o cara aqui porque ele morreu. Essa aqui é especial. Meu Calma, Não Já agir, morreu. Daniel, para de lutear. Cala a boca, Oh, caramba de negócio! de cara Caramba que negócio de negócio! esse cara o Ah, o tubarão, ah, tubarão tem que virar esse, não é tão Ai, oh, bota me matando sai daí, bota o caramba. É, -me, é, -me, é, -me, é, -me, é. me matando, me matou eu pro bote, pai, eu não morri mais pro bote Ah, mas eu tava sem vida Me o... salva aqui Ai. Aí, ó, fala de mim Júlia, não é o bote? Agora é foi Quem tá sem vida aí, a Júlia? A Júlia tá morta Daniel, pega aí o um negócio Me salva aqui, Dani né? um Ah, melo. meu deus, calma, mano eu Não vou botar aqui, eu tô todo mirado é, Olha isso eu, eu, eu, eu. Mas só vim pra cá, o que, que ele tinha quando foi colocar esse tubarão? Uhum. Olha você aí, ó. Oh. Me salva aí, ó. Oh. Falta 24 segundos, vem pra cá rapidinho. Não dá, pai. Não dá, não é assim que pegar e botar a mão da cara. 10 segundos, tinha cara... cara pai. Você quem? Você sim. Você mesmo. Meu Deus do céu. Eu só gravo longe. Só pra me cair, pra me colocar. Vou cair pegar. aqui, ó. É, aí eu fico com a 12. Eu vou ficar com a 12. Ah, então fica a granada. Eu, ah. tinha, eu tinha pegado uma 12 dourada lá, mas vocês também. Bora é... cair lá. Bora cair lá, jogar que lá tem a 12 pint. Eu vou tá ficar bom. com a 12. Já falei, já. Ó, oh, sem brigar, hein? Ah, tá bom, você vai ficar com a 12 e eu fico com a granada. Eu fico com o quê? Nada. Obrigado. Sofre. <risos> não. Pai, você fica com nós. Melhor presidente que você poderia ficar é com nós. É no azul pra cair, né? Azul e. roxo. Eu aconselho a cair no roxo. Porque o azul marcou certo? Eu aconselho cair no roxo, porque o azul caiu, marcou certo. Tá caindo, Os cara me tá caindo. em mim. Se alguém tem alguma coisa, me dá. O pai é que esse negócio é meu. Dá de é meu. É meu, é meu, é meu. Ô Zé Lutinha. Daniel tá aqui de. Eu não, não peguei nada, tô bom aqui. Tem um kit médico. Você quer? Não. Oh. Olha o cara ali, ó. Oh. Nossa, foguei dá 10 de dano. Tem um monte de fruta aqui. Cuidado, pai. Cuidado, cuidado. Cadê fogueiro? Acabou. Tem cara aqui na frente. Pai, vem cá pegar banana, milho e maçã. É no ir. Cadê, cadê? Vai ter barra de SMG? Eu todas as frutas Toma, Daniel Tem um squad aqui Ai! Essa 12 é uma bosta, meu. O cara de tá? tem que conseguir tá? tá? pegando informação. Nossa, dois, dois caras em cima do teto. Tá, tem quatro caras, só tem 12. Sabe aquela 12 ruim lá? Olha a picareta! Olha lá, picareta. Só o quê? É... para Vou denunciar. Vocês vão cair aonde? Já porque? vão cair aonde? My, My. market. Não sei, você me mas daí que eu falei, eu acho que eu. Eu mercado. Eu acho que, eu falei, eu. que é esse market. É o oh. Oh. oh, My market. Tá bom, deu, Eu disse, Nossa, já estão aí. Tá. Ah. Liris. Liris. Tampei errado. Brincando. Legal. Eita, que cara caindo tá aqui? Falta lá, Peguei a do azul. Peguei a do azul. Que vou cair aqui. Wow. Tô muito muito. Tem cara nadando. Saída. Para, ele achou, olha dele. Não, quem quiser pode pegar, né? Não, mas não eu... tem essa, vou ter Não, eu já. Toma. Toma. Eu já, eu já tenho aquela que é rara. Rara não, tem essa aqui, ó. Isso não é doido. Né? O quê? É o quê? É a. É, é... Pai, dropa as balas, por favor. É, é, um é isso. De Só tenho quatro mas então serve cara comigo! ai não é de coisa matei aquela fiada de sniper não tenho pump por isso eu não quero bala de 12 eu achei que era 12 ai o que, que tem a ver com ele tem alguém nadando cara é só batalha Por favor, ele pode ter interrogar, ou brilhar lado Ela pega tudo Aí, ó, olha aí, olha É VOCÊ, Daniel! Daniel! Venha pra caíma Ali é o amigo dele! Cadê o amigo dele? Vou na refe de caixa. Vou pegar por trás aqui, se eles vieram Ele tá aí dentro ou já matou? Matei. É, matou. Eu tirei toda a vida dele. Nada nele tá gravado tá bom, mas não precisa brigar. Meu Deus do céu, tem um encano, baú não, aqui, pô. tem um baú aqui, chudinho. Vou tomar. Eu tô tenho de... kit médico ela não consegue dar um chudinho pra mim. Eu tô precisando, quer não, chudinho? Ela me dropa um, dropa um chudinho pro Daniel? Eu que regular pega, pai. Não, põe o dano, toma Pega um pai Ela é muito regulada, ela pegou 3x e ela me deu tá um... bom Daniel toma. Eu não queria Meu que vocês usassem é, você quer que nós morra, né? Não, porque tem cabelo de olho pra mim. Viu? Eu sou inteligente Eu vou pegar só aqui ah, tá. vou pegar É que você quer? Ah, tem vem? Tem baú aqui, ó. Onde? Sabia que tem como refogar, pai? Não. Dá não, pai. Ah, sim. Tô Quer preso. ver eu tomar dano? Ó, oh, ó, oh, pai. Eu tomava dano. Cadê? Aqui, aqui tem que ser um lugar mais baixo. Ah, não precisa tomar dano, né, Daniel? Só um daninho de nada. Ah, eu sei como morrer! <risos> é, isso você sabe. Eita! Ele vai pegar uma coisa rasinha, aí ele vai lá, vai... Aí ó, um... ó, ó, pai, ó olha meu shield. Eu vi. Não, viu não, olha Tô... lá, ó, olha abaixando. Tô vendo ali, eu... oxe. Você... você vai morrer. Você usou um o caminhão? Aham. Uhum. Você falou pra mim usar? eu falei ironicamente você falou assim você pode usar não é isso que você quer mas não era não eu já usei agora agora você, não eu jogo com o super shield Quem que chudinho? ah tá, tem como do mesmo vou pra autoridade e a gente já deu uma autoridade pra pegar outro caminhão de lorque. Uhum, uhum, uhum. Eita, doce e é. fora a renacionalizada. Mano, ah, já tá bem. Minha agência! A gente? Autoridade. Tá bom, Júlia. Já foram três vezes que a autoridade, né, a gente? Eu não tenho doce, só tenho uma M4 e mais sniper. Legal. E por isso eu vou lutear lá. Eu não tinha Vocês estão em agência? Autoridade Não é agência mas não é isso aí? Não, não. Olha Os caras bugaram a escada Comigo, comigo, comigo! Comigo ou você está rushando dele? Não, não, é disso, é só segura Segura, teimosa Tem cara aí ou é? É aí, é... mano é, é, vai Espera é que eu vou aí Ele é muito teimosa, meu Deus Tem shield, pai? Tem. Troca rápido. Rápido, rápido mesmo. Vida, quer é vida? Olha é. a amarela ali, olha lá. Amarela, vai. Não não? Ó. Ó amarelo, pai. não, é não? Ali, olha. Estrada. Vamos iniciar o amigo dele, tá? É, vamos, que esperar. Eu vou me curar aqui. Ah, não, quer, quer saber? Eu vou deixar o kit médico. Porque, tipo, não, não vale a pena eu curar, né? Hum, é, não vale a pena eu curar. Gente, né? vocês podiam vir me ajudar? Eu tô aqui, dando por Ó, oh, estão andando aí, ó. Oh, Não. Tem na... Preciso de cura Cura tem ali Eu tenho, eu tenho Perguei Ele tá atirando Para Usa isso aí né? Você quer ficar aqui, ó? Bora pegar, bora pegar o cofre. Ó. Calma, Júlia. Ela já vai direto no loot. tá cartão. Aham. Uhum. Com essa gente, não, Júlia. Vai abrir. Abre! Aqui! Aqui na porta! Não, já tem, já tem. Olha que zap na hora! Isso, usa cura-cura em vez de usar o negócio Isso Nossa, tá certo. Não pegaram tudo? Eu vou pegar essa sniper aqui que com... eu mais CMG roxa aí. Ela é uma bosta Essa aqui é dá vários tiros. Não. É só um tiro só. Então uma doze de longe já tem de perto. Vou trocar isso aqui pro.. Tem uma AUG ali dentro! O que, que é ONG? AUG. Vou pegar material que eu tenho muito. Vou pegar uma de longe aqui que é tiro de longe, azul. que tem bala de 12? Tem um? Pai? Oi. Tem bala de 12? A aparência dela é tipo. É tipo essa? Essa? Ah, obrigado. É tipo essa, é tipo essa que eu te dei, né? Tá usando um negócio do seu lado? que? Tá usando a construção ao soltar? Sim Ficou ruim Ah, tá bom 3 projetos, não Tá bom, para É toda bugada, tá bom, pode bugar Meu Deus, Júlia Pode bugar tá Mora logo o meu Deus Tô editando é. bem mais rápido eu, eu não edito mais rápido do que editar ao soltar, mas... Eu não sinto mais os dois. Nós vamos pra onde agora? O drop bem provado, né? Da Lutinha. Cadê é. aqui? Tem. Tem 40 Matei. Deu onde? Um no chão? Como vocês subiram aí? Loleza. Tem cara aqui Onde? Eita pega Olha onde o tubarão que ficou Tá ali perto do cara o tubarão O cara tá perto do tubarão né? O tubarão tá perto do cara né? Tem dois Tem Ele se é bazucou Matei Eu tudo isso aí que eu não tô vendo nada. Lá ah, do meio. Tem. Tem chute. Mato Não tô vendo nada disso. Morri pra granada. Nossa! Quem não falou que tinha um sniper oh. lá em cima? Não sei, pai. Tá bom, salva, ajuda, rápido. Quebra tudo aí, Julia. Segura, só segura. Usa a vida dele. Você caiu as suas armas? Eu sei, só segura o teto e. Segura, segura Sobe Ufa, muito Falei pra subir não ruxar Ô Júlia, não é pra ir pro ruxo, né? Não é ruxo Não era pra ir segurando E o Daniel tá perdido Meu pai, eu amo essa dancinha Pra você, pai Eu tô indo assim Corta Dancinha de bicha essa aí <risos> Eu marco Daniel É isso Tronia. Meu pai virou homem meu, Daniel virou pai Toca do é gato onde? do aonde? Troca do gato Toca do gato Toca do gato Onde oh, que é? Daniel, se to tomar um remédio Daniel, gato. deixa no automático. Troca do gato Vai tomar um remédio Toca do gato É, é meu estilo Toca do gato meu mascote é um gato, não, não, é um cachorro Eu sou um gato, eu sou um gato E eu moro na toca tá do gato Tá chegando, tem cara aqui já Eu sou um gato E eu moro na toca do gato Eu moro na toca do gato Eu, eu não vou chegar, olê, olê, olá Ai fila da mãe, que demora! Meu pai não pra morrer. Nossa, peguei uma arma e ele já matou. É uma arma. Tá doido, é bom, hein? Ah, velho, sério? Ô, Juliano, morre novo. O sanduzo é muito louco. Vem que tem um aqui. Você de Tem. Vai me salvar? Tá 15 metros só daí, tá indo do lado? Não, ele tá matando bot. Cara, aqui você me deu as balas. aí ela tava tá meio de bala, hein, pai? Agora me salva aí, ó. Tá aí perto. Ainda tô com tempo. Olha o cara Posso correndo lá, olha um o cara correndo lá. Calma. Ou é bom. Fica aí comigo. Nossa! É olha, você veio Você foi pra onde? Como você foi pra aí? Usando um lixo. Que lixo? Hum? Ah, meu Deus do céu Era você vindo comigo Cuidado que ele é ali doido Tu mata-se Vai lá, Julieta, a tá 12 você tá meadaço. Daniel, essa 12 é muito ruim Ah, é, eu tava com essa 12 Mas eu matei Ah, ela vai lutear Se hum. eu não pegar essa 12 Vai Júlia <risos> O cura, ele renasceu amigo lá, você mata cano. Mata o bot, vai né? 7 anos. Nossa senhora. Nossa, tá... o cara Usa a coisa aí, Lutinho. A frenética é um drop muito. Então vai o Antes do mapa ah, foi, vai. De ser Já destruído, fui. sempre que meu pai caiu no quadro frenético, a gente ficava em segundo lugar, né, pai? Toda vez que nós cair, nós ganhamos a partida. Ali a gente fica em segundo ou em terceiro. Eu prefiro cair aqui Problema seu, vai, vai cair em fazenda portilha é melhor que ter um vira-vira infinito e a Que curar. você usa o vira-vira pra curar 100 assim de vida E sendo que seu amigo tá com uns 10 de vida É óbvio É melhor eu se curar do que meu amigo É muito humilde, né? Vai falar é muito Tira o dedo no começo tem uma 12 aqui Aí veio um grupo glupi glupi Gupi, glupi glupi Tô com uma pistola aí, o cara tá me atirando Já ah, tem cara olho. atirando? Do, do, do, do, Opa, peguei aquela 12 que milita. eu gosto Ó, oh, acho que eu morri É, é do... que dá um tiro só Calga tá três chips eu quase morri, morri pra um noobzinho. O que, que tem morrer para um noobzinho? Porque eu tava com uma pistolinha, né? Isso é um noobzinho. A ah, verde. Parece que ele se fosse. Tem três caras ali. E eu tô com um cara comigo. Eu tenho um chudinho aqui, quem quiser. Quem quiser, pega, porque eu não quero. Tá bom, meu. Vou usar kit médico aqui, rapidinho. Eu tenho o um kit médico aqui. Música é do kit médico. Usa kit médico. Ah, eu tô sem e bala, vou é ruxar nele. Eu... Ah não, Julia. Fica quieto. Vou ruxar nele. O Chanel. Que, que é isso? Puxar e é atacar. Graças a minha faixa não teria um pra falar assim Atacar e pra cima É, mais ou menos isso Vou atracar ele não Eu sei um saco e eu vou morrer Bom, menos roubar loot Eu vou te salvar porque papai tá aqui So tomou. só duas, morreu. Matou? Ah, claro, né? Já... Não exclamo isso nem. Quer chudinho? É... um. Um só? Sim, porque eu já tô com 25, porque eu acabei de pegar do cara. Poxa, tava cheio de chudinho aqui, eu não sumiu. Tá matando alguém ainda? aí, Dani? Ah, aí. Ele tá matando um cara ou ele tá matando um tubarão? Toma ai velho, que susto mano, o tubarão comeu meu material <risos> Daniel, eu vou te salvar, vou pegar a vara de festa? pera aí, cara, eu vou salvar o Daniel Ah mano, deixa é esse tubarão mano Vem Julia pegar aqui Aparece, Daniel, pera ai, deixa eu te avisar mesmo Engoso. Ele comeu o M4 Agora o é problema é seu Tava drop eu queria pegar o M4 Eu vou te salvar eu não quero salvar ninguém, quero ver vai. Matei tu cara, vai me dar um M4, vai. O nem M4 tem, eu não Cadê a Júlia? Quer ajudar ou Júlia? Não. Quer é não? Pode dar pro Daniel. Toma, você que tá com pouca vida aí, vem Olha o cara matando o Daniolão Não, deixa eu morrer. Volta aqui! Tem tubarão com o João. Ela tá luteando, vem me ajudar! Vem ajudar aqui, Julio! Olha um aí, Zá, não, não, dá pra jogar com ela. Espera aí, Dani. Dá, não dá, não dá, não dá. Peraí, é, Dani, nós tá lá já, ó. Morreu um. Morreu. Porra. Tem quatro, quatro caras cara aí, mano. Você quer, você quer o que também? Você quer lutar com quatro caras? Cara. Não tem quatro caras, já dois, cara. Tem quatro caras. já dois. Não. Tem quatro caras aqui, ó. A Julia matou um, só tava tirando o outro, chegou dois aqui de Eu falei porque tava né? eu tava tirando o outro, eu não fiz. Eu tava levando um dano, mas você não. espera. Matei todo mundo. Eita pega. Não é que matou mesmo? Menina da ah, pega. Vai colocar a sua vida aí logo. Se não fosse você estaria morto. Vai no meio de gramado ali, Júlia. Aí, aí, fica aí no meio do mineral. Mineral. Aí, ó. Matou quatro, Jujuba. Seis. Eita, tá é lute. Olha que ela não vai sair daí. Olha. Ó. Vai salvar nós, Júlia. para nós pegar lute para nós também. Tá, vou deixar o resto só vocês. Ô, Júlia. Nossa, meu Toma esse chudão aí, vai Nossa, meu Ô, Júlio vai fazer o clético, vai É ah, quer pescar o tubarão, não é possível não Não, vai salvar Eu quero. nós, vai põe, outra, a, põe a arma na mão aí esse kit médico aí Vai carregando. Ó, ó, ó um barquinho aí, vai com o barquinho. barquinho, o barquinho, grande. Aí, Juju, pô. Você tinha falado para o helicóptero lá, o helicóptero ir embora Ah, mataram ele Não, mas, não, mas ele ia embora, agora não vai mais, agora ele vai ficar, Se tiver quatro caras lá Não, os caras estão tentando subir Só tem quatro caras, fica quieto aí Fica quieta, Júlia. Pode me abaixar? Deixa eles ir embora Não quero fazer ah, chegar... é isso! Vai chamar os caras. Os caras estão tá indo de helicóptero. Deixa ele sair. Tem quatro caras, você não vai conseguir. Ah, fica quieto aí, fica quieto aí. Aí já te viu, tá vendo? Fica quieto aí. Fica quieto aí, ó. Ele tá indo embora. Vai, já foi embora. Vai, vai, vai. Quanto tem cara aí. Quem tá pescando aí? Vou meter o pé É, é novidade Ô Julia Um cara só? Era o ele vai chamar o squad dele Chama o squad Vai que ele tá atirando, aperta o shift Vai, Shift Vai lá em cima, sobe ela Shift Carregando, pai. Não, já tava cheio. Vou dar essa montanha, né, pai? Mas vamos andar na água. Olha o me eliminou dois caras. Ah, o senhor da água. Ah não. Dá pra fazer por cima. Dá. Não. Eu acho. Desce aí, Júlio. Aperta aí, aperta aí em cima dele. Aí. aí. Aperta aí. Não tem como, pai. Então vai pegar outro, vai. <risos> Ixi. Ó, ponte salgada. Ponte a ban, salgada. A banana pra tá suando, suando, tá não, pai? É, vai, vai, vai, vai. Vou te salvar na cota suando, é sério. Bem Silva. Bem Silva. Vai, eu tenho um kit médico, da... Ah, Apesar que vai encher, né? É bem Silva. Ó, tem uma... Eu tenho uma arminha verde aqui, ó. Ô, oh, Júlia, dá a arma pra nós aí. Quero tudo. Não, obrigado, Daniel. Você vai ficar sem dúvida. Quero comer então. Ó um chudinho ali, Daniel. É Já do toma Daniel. Ele. Toma um chudinho ali, Daniel. A arma aqui eu pego. Era a próxima Olha o que eu achei aqui. Pai, pega aqui. Ah não, não tem bala de sniper não. Peraí que tem mais bala aqui. Tem uma tática, eu quero bala de 12. Vem cá pegar K.R. junto Tem Quem quer bala vem aqui, quem quer bala do que vem aqui Você tem bala de tudo aí, né? bala de tudo Droga eu não tenho que sniper Ah, mas droga do que você tem, de tudo, né, OG Vai logo, pode apertar X, aperta V pra separar metade de Ela tem um. Tá quando ela vai tá dropar luz com alguém, ela tem um. Tá Quem cara aqui? Onde? Tá sozinho. Muito meado. Tá vendo Muito miado. Caramba. Caramba. Olha o como tá miado! O amigo dele tá lá atrás. Vem me salvar. Não, não, não. Daniel, tem três pessoas aí, duas. Opa pai meu, vai lá ajudar o Daniel. Eu tô vendo onde os caras estão, tá, pra saber. Daniel, vai aí, ele tá com a tré, ele tá com a tré, ele tá com a tré, ele ela fica pressionada, fica... ela, fica... ela tá com Tá vendo que eu tenho material? Aqui é que eu dou de cara e cara, sem vista de material. Isso, pai, isso, saca mais, saca mais. Eu falei meio que errou todas. Nossa, que tem que cara. Ó, ó, no, no, no, no, Eu tava com uma bala de sniper só eu Podia até tentar matar, mas não ia conseguir uma A filha tava toda. todas Eu não tinha bala de sniper Nossa, vamos ganhar uma aí gente Vamos ganhar uma Vamos, ganhar uma aí, a... né? Pai. vamos... Bora pra fazer a bandeira Ou para o Então marca aí onde cai. Nossa não vai pra galera, nova, vai. Vocês estão perto de um parque, eu também tô. Tô pertinho de parque. Eu vou cair na casa do porão. Tem uma dose na frente da minha casa. O cara, eu ia cair ali e o cara caiu. Caiu tá outro lugar, pai. Tá? Não caí, né? Já jú. né, Júlia? Poxa, Acho que eu A Júlia demais ali, ali ela tem um 3 tiros pra Vamos hoje. ver se vai ganhar é essa aqui, que. difícil. Tá difícil que Agora Jumira. eu vou jogar aqui. Na hora que ela falava que ela era boa de mira, mas... pai. Que boa de mira é essa? Aquele meteoro ali ó, lá é um dos botes. Eu acho que tem bazuca. Então vamos lá onde que é? Depois, deixa eu descer aqui. Nós vamos lá. Pera aí. Eita, Snape Azul. Eu gasto esse material para pegar um, um, uma 12 azul. Assim? Eu pego em duas picaretas. Vem, aqui tem bot. O cara ali, meu! É bot? É bot? Tô é bot que eu tô falando. Bot é chato. É pra matar os bots? Claro! Tá sendo a cara de gobro. Denunciado. tá. Um um ah, eu vi. Eu tava aqui, Júlio. Peraí. aí usando. Tô usando aqui. Vai chegar cá Toma. Você vê Calma, 12, Júlio. lá. Ninguém pegou a doze azul? Que doze? Tá ali no meio ali Tem que, que sniper? Pera aí, Ai, então... Tem cara aqui É, meu, tá, tá miado Eu, eu coloquei o um ovo na cara Oxi eu Pessoal, Oxi. bora, bora aí Oh, tá novo, tá novo, eu tô na cara. Acabou, Agora não tá gravando. Toma aí. Ah, não dá. Cadê você? Nem ideia, eles gravando. ele tá miado. acabou a se pintou. Pega meu cartão. isso vai, isso lutia deixa eu morrer vai bora tá. depois drop a minha atalha tem que matar um cara eu tô sem material eu também. matar um cara, eu matei dois sem material Carvalho, troca a minha doze Calma Zé Lutinho Eu tenho nada, tem que ficar porra Mas não vou Os caras cara estão aqui ó. Tenho só uma bala de dois Ah, caramba mas, Ah, de novo É os botes, pai Tem é bot? Não é cara Ou um, um, quase você tem quase cá, tem. Tem cara nadando aí Tá? tiver gente vem pra lidar Ah, não é só você, né? Não, sabe? Daniel entra dentro da casa, todo mundo Todo mundo pra casa Que? Yes. Yes. Não Não Tava aqui Tchau, tchau, tchau Esse não! Pega a mini, pega a mini. Não, oh, caramba, sem vida é fogo, viu? Todo mundo tá sem vida, pai. Ele tá miado, eu, eu, eu de monte de Ó, oh, eu vou ficar olhando ele. Dropa a mini, dropa a mini, rápido. Droga. Ah, ele morreu, ele morreu também, ó. Não dá pra curar. Dá pra curar eu. Não dá não dá forma alguma tá Nem bom olha ah também sniper ah o Daniel tomou também o que, que eu faço o que que eu faço? Que, que, eu faço? que eu faço não sabe jogar nada eu não vou... vem aqui eu ó não vou matar os cara desce aqui embaixo da, da ponte aqui ó Ou você mata que cara ou você. Cadê o shield? Não dava, ninguém tá miado, cara. Já julho, você deu a cara tão fácil. Tava todo mundo miado, né, Dani? Não, meu, eu tô falando que ela tava com shield, pai. Aí ela perdeu o shield que ela deu a cara. Tenta pegar nosso cartão e usar o jump. Vai ser meio que impossível. Na... Nada é impossível. Olha, ele tá, ele tá aí, ó. Vai vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, correndo. Vai, vai, vai, vai. Você vai e dá o pulo lá. Meu Deus, até aí ela lutia. Não, não é, eu vou tentar pegar seu cartão. Vai tenta Sai no pinote. Vai, Júlio! Não um peito pra ela morrer. Vai pra avança direto. Vai rápido. E ainda não. Olha o cara lá. Ele tá indo embora. Salve nem da tiro, rapidão. Ele nem viu, vai, vai. Torce, Daniel. Só torce. Já vai dropando a 12, rápido. <risos> o oh, beleza tira com ponto de pedra ah isso não ele tava tirando vocês né tava não Vamos. ai eu quero arma quero arma quero arma sai daí pai o cara tá tirando vai vai tá sai sai não. Meu Deus. <risos> não dá, sai sai não dá, Meu sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai Desce, vai, Daniel. Ui, sai daí, sai daí, cara. Vendo construir, puxei uma arminha. Não tem nenhum arminha aqui. Nossa, sou mais do lado, cima, do lado, baixo. tá bom, tá bom, tá bom, não vai dar, vai, vai, vai, vai, vai, deixa apertado, deixa apertado, vou poder me ah não, mentira, danou, muito bom, mano, me deita, esse mg é minha, tá, pai, meu Deus, eu nasci <risos> primeiro, <risos> Ela nem nada já tá pedindo loot O <risos> oh, pai, tá assim! Salva, salva, salva, salva, calma! O pai morreu, você fala de 12 Salva, não, pai! Não dá, dá Júlia, até vendo que tá carregando Ah, tá, não vi <risos> tá, tá. <risos> Agora <eu> vai <risos> Ela tá emocionada com o loot, que tanto nós <risos> tem aqui que ela não consegue ver que É, pior até mesmo. Eu eu tô sem vida também. Eu tenho o um match kit. Pega aqui, é assim, Pega ali, pai. Pega ali. Pega aqui, Julia, também. Olha, olha a diferença com o meu drop. Ela, ela sai separando pra ela não ficar pra, ficar. pra ela não ficar sem. Olha isso, pirraça! Ô Julia! Ô, Julia. Oi. Essa aqui não é pra ganhar, hein? Eu tô meio que eu não vi o cara. Tem <risos> é que achar aqui, senão não dá pra ganhar. Nem a, safe a safe vai safe fechar, ver. viu? Vai fechar, viu? A, a tempestade. Mas você tem um medo dessa tempestade, meu. Você precisam estar aqui do lado. Mas eu tô sem vida. Tá não, você tá com vida. Agora que eu usei seu ela é um bicho. Eu vou também embaraçado. Sabe a pessoa ter tanto medo de se pensar? Eu tenho mesmo. Eu sempre morro pra ela. É a vida. Um trauma com ela, isso sim. Ai, bairro de slurp! Vocês não vêm, então vamos lá. Olha isso, olha isso! Eita, tita. Vai voltar? Alguém tem tudo que ir? Não. Eu só tenho coisa Coisa o quê? Matadura. Ah, pensei que era uma sniper. <risos> Tem tubarão ali eu na frente. Quem achar cara de peça, cara de pesca vem. Eu dei, eu dei um novo scope nele, matei, deixei um miado. Aí eu matei o outro, aí eu deixei e matei o sinal dele. Eu sou foda. Oxe, esse barco... Não matem o tubarão, só se ele tiver com boca roxa. Esse barco tá bugado. Não é, porque as pessoas já pegaram aí e ficou bugado. Nossa, quanta Júlia. É, Tem muito cara ainda. Mas, só, mata, só mata o tubarão se ele tiver com negócio. Vamos falar, ó. Só mata o tubarão se ele tiver com boca deixar... deixar... Tá, Eu vou ver se tá Tem cara ali. Volta aqui, tubarão. Não, não. Tem cara onde? Ai, ele deu pegou o barco, né? Ai, te socorre. Morreu pro tubarão. Ô, Júlia, vem ajudar, Júlia. Tá cara aqui, ó. Queria matar o tubarão pra pegar o músico. Sim um monte de cara aqui. Olha lá o Daniel atirando não. Eu tô quebrando. A... Eu tô quebrando. Eu quebrando a parede dele. Peraí que eu tô pescando. Puxa. Daniel, espera, né? seu velocino. É o Tinho, Jú, tem cara aqui, Júlia, aqui é o tinho. Ah, você tem que ia lutear, eu já ia... Quebra o pé, estou morrendo já Vai, vai, tira, tira, tira de barco! Vai, de Vai, Não sou eu! eu salva rápido, você tá não eu Salva! Eu ia lutear! Vai logo, para de graça! Vai, tubarão. Ai não, o tubarão tá aqui. A escada é minha. Ui! Ui. Opa, o povo, o medo. Olha o helicóptero, o o helicóptero. Mata, mata, mata, mata. Vou morrer, tá só pra pular, você ficar. Quer coisa? Espera aí, paciência. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu tenho cura, mas peraí que eu vou vou, vou pegar aqui bola de coisa. Vambora embora vambora vamos aí. Vamos embora, então. Ah, É o eu tô. É? Vai tudo aqui. Peraí que eu tô desviando aqui o tubarão, alguém me ajuda por favor Olha o negócio caindo ali Daniel O cara atirando é vocês É os caras. Ah então não vai morrer Tá em cima do Ixi. Eu peraí que eu tô com 77 oh, de vida Opa! 96 deu x Sobe logo, sobe logo Vai, vai, vai, vai, fica tirando lá pai, vai peraí Pega Deitei, deitei, deitei. Ruxa, ruxa. Oh, ruxa. Ruxa. Ô Daniel, quer cura? Não, pai, eu tô ruscando, não dá pra curar. Vira. ai meu deus acalou você tá aqui ele tá em cima? ai voar, ajuda, me ajuda oh daniel o que eu quero é que eu quero me curar isso aqui. Pode usar aí, eu tô no cover Cover sim, ou oh, tá. Tem cara andando aí, tem cara andando aí É provável né, pai vai, vai, vai. Oh, fela oh, da mãe, mãe, mãe nem não. sei de onde ver esse tiro, ver esse tiro tá meu cara Vem de cima o tiro Olha o cara aí do lado, olha o cara aí do lado O cara me matou! O cara me matou! Finalizou! Os caras o Quebra o pé, pereira. quebra o pé, pode quebrar. Vai, vai que não só pé não quebra. É Julia, vou daí. Olha o cara lá embaixo dele. Sai, Sai daí, Julia. Eu ia pegar seu cartão, uai. Ah tá, então pode pegar. Ah, Olha, então ele vai pô. te curar, Daniel. Vai te curar. Ai, meu Deus. Daniel, só foi seis minis. Sim, sem mim. Se você você vai morrer. Cala a boca, Ai, Julia. Vai te matar. Bom, Julia. Eu vou parar de fazer criança. Tem cara com ele. Caralho, que, que menina difícil de morrer, meu. Pra gente te ajudar. Eu tenho que te meter. Ou você já tá o jogador dele Não vai dar tempo Eu vou te ajudar, peraí Ela não morre Vai logo, Julia, que ela tá... Meu, espera que eu tô... A Julia chegou, Dani Que isso? Ela, ela tem quantos peds? Meu, uns 50 que ela usou a ca... Ah, dois peds Enche aí, enche Eu moro em cima, dois aqui e Enche aí, Dani. Enche aí a abutiva. Vai, Júlia. Põe vida no seu também, se tiver. Não tem, eu não entendo. Cadê ela? Ela ali, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Daniel do céu. Porra, Daniel, essa briga aí vai ser boa. Caramba. Tô com 15 de vida, vou me curar, vou me curar, vou me curar. Tô com 15 de vida. É o que, pai? Aê, Daniel. Sou mais você. Toma na festa, fi. Respeita. Olha o kit médico aí, ó. Tô vida já. Ó, pai. Olha, olha, essa, cara... olha essa bala, pai. Olha essa bala. Olha o outro cara aí na frente, andando. Ó, olha essa bala. Tira da... Tem cara ali. Olha lá, pai, ó. Tá, pega. Tirou vida? Não. Ô oh, oh, Zé Lutinho, tem um monte de coisa aqui, Júnior. Volta aí. Eu quero material. Ali, ali ó. Ali onde o Daniel mostrou. ali, ó. Mostra pra ela. Ali embaixo. Ali ó. Um monte de lutinho. Tem até bazuca. Isso. Vem cá, vem cá, vem cá. atrás essa árvore aqui. Ele pulou, ele pulou. Não dá, Juliana. Não dá. Calma aí, Júnior. Olha ele aí, descendo. Tá chegando Nossa, na 112. casa. Nossa, 112. Ela tá morrendo. Tenta me salvar. Não um tá. Chama, mano. Dani. Até tempo eu mato ele. Eita safe, tá meio pequenininha. A tempestade. Tá mesmo. Daniel, é você contra o squad, gente. Ai meu Deus, que engraçado Nossa. Os caras tão passando no reto ai Deixa eles atirados, né? tava tá bala, gente tá bala? O cara é moto e lute, amigo. O cara é igual a gome, eu morri, aí o cara viu, né? Aí ele foi lá pegar meu loot. Tá bom, deixa o Daniel concentrado aí, eles tão É 3 contra eu. É 3? Aham. É. Uhum. Essa dupla conta mais um cara. Meu, cara, quero um tryhard. Mas eu não quero tryhardar coisa. Tá errado, Daniel, por não, favor. Não, Júlio, eu não tenho. Eu tô sem material. Essa é. Tá perto. Ah, não tem material. Eu também não tinha. Isso. Que? Nossa! Que? É. Ah, você é fechando mais ainda! Nossa! Você é ah, vou pegar essa daqui. Calma. Então, se eu fosse você, precisava quebrar o pé dele. É. Já era. Tô no telhado! Olha é o tamanho dessa safe. Ei, é, vete, é, é, é, é. Vai pra Não dá, mais não. Ah, 3 contra um, né, velho? Hein? Dois!